Pois é, parente da Elvira. Certo? Tem dia que você olha para seu marido e diz. Eu lembro do, do, do, de uma história que me contaram, já vou entrar no texto aqui: do. O cara que estava num culto e de repente o inimigo se manifestou. E começou a jogar cadeira, tudo para o alto e joga cadeira e rua. Uh, uh, e todo mundo corre aquela correria e o cara está lá sentadão. E aí o diabo vem no outro indivíduo, jogando tudo para cima, e ele está quietão. O diabo se aproximou dele e disse, você não está com medo de mim? Ele falou, rapaz, tem 20 anos que sou casado com sua irmã. Você é meu cunhado, eu lá vou ter medo de tu? Você gostou, né?